E aí pessoal, agora aqui eu vou estar ensinando para vocês como que vocês podem ganhar likes e também seguidores no SoundCloud aqui, muito rápido e ainda de graça, ok? Então vamos lá, primeiramente você deve acessar esse site aqui, que se chama soundlikes.com.br, que é um site que eu mesmo desenvolvi, então qualquer dúvida é só comentar e vamos lá. Primeiramente você deve clicar aqui em Enter, que é o único botão que tem aqui no meio. Ele vai te solicitar algumas informações de conta, né? O login e senha, ou você também pode logar com o Facebook ou com o Google, ok? O meu caso é o Google, né? Então, eu já cliquei aqui. Como eu não tenho ainda um cadastro com essa conta, eu vou criar aqui uma conta. Então, eu preciso aceitar os termos, ou se você quiser também, você pode me seguir ou não aqui. Então, eu clico em Continuar. Depois de fazer isso, você pode ver que as suas músicas estão aqui, né, as suas publicações, e aqui em cima um botão para ganhar seguidores. Você pode verificar que, minha, que essa publicação que eu tenho, né, que foi só para um, um teste, tem 22 likes, então eu vou vir aqui ó, em ganhar likes. E basta aguardar em um, alguns instantes, é rapidinho, não demora muito não. E aqui você pode ver que eu ganhei mais 20 curtidas. Eu vou dar aqui né, um Ctrl F5 para que seja atualizado todos os dados da página. E como vocês puderam ver, eu tinha 22 e agora eu tenho 42 likes. Então realmente foram 20 curtidas. E eu também posso fazer isso também com os seguidores. ok Eu venho aqui em ganhar seguidores. E vai acontecer a mesma coisa. né eu vou já dando aqui um ctrl F5. Aqui vocês podem ver que eu ganhei mais 17. Então aqui eu tenho agora 49. Né? Vou dar um ctrl F5 aqui novamente. Tenho 49 seguidores. E é basicamente isso daí que vai acontecer também com vocês cadastrando nesse site. Lembrando que eu posso repetir esse processo aqui né, a cada 15 minutos. Mas esse tempo também vai ser reduzido em breve. Ok? Agora, uma informação muito importante antes de vocês encerrarem esse vídeo. É... A sua conta ela vai sim passar a seguir e curtir outras pessoas, mas você tem uma saída é, também gratuita para que você não curta outras publicações. É bem simples fazer isso. Basta você vir aqui em configurações e ele vai te solicitar o login e senha. Não é o seu login e senha que você está atualmente, ok? Você precisa criar uma conta no SoundCloud. Então, para fazer isso, você clica aqui nesse link com o botão direito e depois em janela anônima. ok? Então, você vai criar uma conta normalmente no, no SoundCloud e informar o login e senha. Tá? O intuito é somente que essa conta que você vai criar é ela que vai seguir e curtir outras pessoas e não a sua conta verdadeira. Então, basicamente, é isso. Então aqui, ó, eu criei a conta aqui, basta agora que eu especifique o login e a senha aqui embaixo, ok? Então aqui eu vou cadastrar, ó, cadastrar fake, você já adicionou, já cadastrou uma conta fake com o nome, que é o um nome que eu nem sei mais, que já até fechei a janela. Enfim. É basicamente isso, então agora a partir desse momento eu só vou ganhar seguidores e curtidas e não vou mais seguir nem curtir ninguém. Eu espero que tenha ajudado, qualquer problema por favor reportem e até um próximo vídeo. Ah, e só lembrando, se você também quiser ganhar likes e também seguidores no Instagram ou também no Tumblr, os links aqui também estão aqui em cima no topo do site. Até um próximo vídeo.